E hoje nós vamos falar sobre o que diz o tema pela, pela PRI. Hoje o tema vai ser como perceber a empatia e a antipatia. Tá. A ressonância é muito importante nesse, nesse tema tanto a ressonância como a sincronicidade, mas, muitas vezes, nós temos empatia por alguém e não temos sincronicidade, né? Você gosta da pessoa, como a pessoa é, tudo bem, quero fazer amizade, mas nem sempre você tem sincronicidade. Empatia é isso, nem sempre a empatia é algo assim, nossa, porque eu tenho empatia, eu tenho tudo com aquela pessoa, não. Eu tenho, eu me agrado com a pessoa. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar o tempo todo grudada na pessoa. Agora, a sincronicidade já é diferente. A sincronicidade é um negócio que a gente não explica, né? Mas ela vêm. Como vem a sincronicidade? Por exemplo, quando nós temos a sincronicidade mesmo para valer, as duas pessoas pensam ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma sincronicidade. Existe um bem-estar muito grande. Por mais que a gente discuta com aquela pessoa, porque quem tem sincronicidade tem a sensação de que ela conhece já há muito tempo, né? Aquela pessoa... Você conheceu hoje há uma hora atrás. Se você conheceu hoje há uma hora atrás, você fala, pô, eu uma eu não sei nem com quem eu tô falando, mas é algo tão agradável que tá além da empatia. Né? tá além da explicação você fala como, eu quero ficar com essa pessoa não sei por quê, mas me faz bem estar com ela é, mas a sincronicidade é só para quem vai ter uma convivência comum a sincronicidade é só para quem vai ficar junto ter um relacionamento afetivo sexual tal não de forma alguma é muito além disso muito além disso, e nós sempre vamos ter, eu vou falar da antipatia já já, e nós sempre vamos ter sincronicidade com pessoas uh, que nós conhecemos ou nós vamos ter sincronicidade com pessoas que nós não conhecemos, pessoas que são indiferentes, a, são diferentes, são pessoas que nós de repente acabamos de conhecer. Normalmente, né, são pessoas aleatórias. Não é quem eu, eu escolhi, quem eu quero, da família, desfamília. Porque, às vezes, até com pessoas da família nós temos antipatia. Outras vezes, nós provocamos a antipatia com pessoas da família. Por quê? Uh, pode até haver de uma certa forma a empatia mas se uma daquelas pessoas onde existia a empatia existe uma coisa chamada competição disputa inveja isso acontece muito em família né você às vezes não tem mas o outro tem de você por quê é só por causa de dinheiro não porque às vezes a pessoa ela não consegue ter o, o conceito de vida, a qualidade de vida que você tem. O que, que é qualidade de vida? Ah, é daquela que fica o dia inteiro na rede, sabe, viajando e não sei o que? Não. Qualidade de vida é a qualidade que nós damos a nós mesmos. E a pessoa não consegue fazer isso mesmo viajando, mesmo tendo uma vida de fartura financeira, mas ela não consegue ter a qualidade interior de vida. Então, mesmo tendo empatia, sendo duas pessoas muito parecidas, a, a, acaba, essa empatia acaba, -se, acaba dando um, um choque grande. Em que, em que circunstância? Na circunstância que aquela que, que só gosta da outra e tem empatia, ela vai perceber o que a outra está fazendo. Né? A outra não, ela não sabe que ela está sendo percebida e, e esse choque deixa a empatia acontecer, mas afasta uma pessoa da outra. Afasta por quê? Porque a pessoa é, que está sendo, é, tá sendo invejada, ela começa a se ligar e começa a se sentir mal com isso. Né? Então, ela vai se afastando, mas isso não quer dizer que a empatia termine. Uma hora qualquer, depois de passar alguns anos, talvez, essas duas pessoas voltem a ter afinidade. Ah, muita... Isso é empatia, mas eu não estou falando de sincronicidade. A empatia com sincronicidade vai acontecer... Assim, por exemplo, eu tô aqui, a outra pessoa tá lá na China. Eu vou pensar nela, ela vai sentir, ela vai pensar em mim. E muitas vezes nós vamos casar os pensamentos, e, né, a, a frequência vibratória. Eu vou sentir o que aquela pessoa está sentindo, ela vai sentir o que eu estou sentindo. E nessa troca, a pessoa mesmo lá da China, ou eu aqui, uma das duas vão entrar em contato e nós poxa, estava pensando em você agora, e, e justamente pensando na mesma coisa. Não é que uma estava pensando de como vai cozinhar o feijão, e a outra estava pensando, poxa, acho que eu vou para a China para te dar um abraço. Não. As duas vão pensar, então eu vou cozinhar o feijão, ou vou para o Brasil ou para a China para te dar um abraço. Então, os pensamentos, eles são ajustados, eles são os mesmos. É, tudo isso é muito importante, principalmente a sincronicidade entre casais, né? Não importa que, sejam, que seja um casal hétero, bi, essas coisas todas, mas a sincronicidade é que atrai. Então... Eu passei a, a, a entender esse tipo de atração como terapeuta, essa sincronicidade de atração entre casais do mesmo sexo, quando eu entendi o que era essa atração de sincronicidade. Quer dizer, é tão forte, é tão forte que vai além da sexualidade. Né? É uma coisa assim que pede muito a companhia de um entre um do outro. Aonde há sincronicidade, você sente o calor do corpo da outra pessoa à distância. É outra pessoa sente o seu. Você sente o frio que a pessoa está sentindo e quer aquecer na distância. Então, isso é só em casais? Não! Isso aí é em qualquer situação. Por exemplo, tem pais e filhos que têm e outros não têm. Você pode ter, às vezes, essa sincronicidade... Né? Dentro de uma empatia que é diferente, é muito mais forte, você pode ter essa, essa sincronicidade com o filho pode ter com o outro. Com o outro você tem assim aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor. É teu filho, é tua filha. Porém, não existe a sincronicidade. Existe sincronicidade onde tem antipatia, né que já é o okay, que É a rejeição. É o repelir. Nem sempre a antipatia ela vem como repelir. Mas como você percebe a princípio o repelir? A antipatia. Sabe aquela pessoa que você olha de cara e você não quer cumprimentar? Como se diz, o santo não bate, né? É, o santo não bateu. Mas o que, que ela te fez? Nada. Nada. A pessoa veio sorrindo. Bom, peraí, então. Ah, eu não, não entendi. Você tem antipatia pessoal, pessoa? Não, porque ela veio sorrindo. Eu não sei se ela é falsa. Nem todo mundo que sorri para mim tem a minha fidelidade. Nem todo mundo. Muita gente sorri mulher, e acha que é educada ou quer saber mais da minha vida, entendeu? Então, um vai sentir o repelir, mas... Quem tem antipatia, ela pode conversar com a pessoa? Pode. Mas ela sempre vai começar a encontrar uma maneira de ir se afastando. Porque aquela pessoa causa um mal-estar grande nela. Mas como ela causa um mal-estar grande mesmo sem fazer nada? É. Ela já se sente mal por quê? Porque frequências vibratórias totalmente diferentes. Vamos supor, você é uma pessoa que tem uma alta frequência vibratória, uma frequência bem bacana, e a outra pessoa, ela é religiosa. Ela é religiosa. Então, muita gente aplaude, olha, você vê, ela vai na missa, ela reza, ela pede, pode pede por todo mundo, ela pede por todo mundo, só não pede por ela. Porque se ela pedir por ela, ela sabe que está fazendo uma dieta pesada. Quando ela pede por todo mundo, ou quando ela está rezando, você não sabe qual é a intenção dela. Muita gente vai rezar para matar o outro. a falar, ai Senhor, essa pessoa está sofrendo tanto. Apesar de não ter nenhum problema, mas ela precisa ir para a sua casa, Senhor. Lá na igreja. Vai falar que eu sei por você. A outra pessoa que é mais sensível, ela percebe a frequência daquela pessoa. Ela, ela tem uma coisa tipo assim, sabe, o imã atrai, vem dentro da sincronicidade. Quando ele repele, não tem, não tem mais sincronicidade nenhuma e não tem mais empatia, e não tem mais ligação afetiva nenhuma. Tem a ligação só do mal-estar, a ligação do não querer estar junto, a ligação de tudo que há de pior. né Como é que eu sei quando a pessoa, que eu gosto da pessoa e percebo que a pessoa... Eu gosto de estar com ela, tal tenho uma empatia, vamos dizer. E a pessoa, eu sabe, vejo que a pessoa se incomoda comigo. Mas qual é o tipo de incômodo que a pessoa tem comigo? É que a minha companhia é incompatível para ela. Por quê? Porque a minha companhia está fora está um pouco além, quando eu digo mesmo, eu tô falando sentido geral, tá, gente? Porque está além do da dela. E a dela é assim, ela quer me abraçar para puxar de mim alguma coisa, ou para irradiar para mim alguma fraqueza para mostrar para todo mundo que ela é melhor que eu. Entendeu? Então, eu posso ter Simpatia? Eu posso. Porque uma coisa é simpatia, outra coisa é empatia. Eu posso ter simpatia por essa pessoa? Posso, mas eu posso rejeitar o quê? A, a empatia. Empatia é, incom, é, é, é. Ela não combina com, naquele momento, com alguma coisa de simpatia. A simpatia, você é simpática, pronto, simpática. É uma pessoa, mas da onde vem aquele sorriso? A pessoa de simpatia, você já percebe que aquele sorriso é bem falso, né? Que é o sorriso que tá querendo te pegar para te né? sacanear. Agora, a simpatia, você vê que é uma pessoa simpática, ponto. A empatia já tem uma atração, mas nem sempre existe a sincronicidade. A sincronicidade é algo muito raro, né? a empatia, é, ela é algo assim, ela não é sozinha, ela vem na troca, a peço, mas muitas vezes a pessoa que tem empatia com você, ela pode ter uma deformação, é, não é uma deformação, mas ainda segurar nela um problema de caráter forte, como eu disse anteriormente, na competição, na inveja, é numa tal admiração que ela tem por você, que ela queria ser você, entendeu? E quando ela quer ser você, ela precisa te diminuir para ela aparecer mais. Isso é uma empatia né, uma empatia talvez até, sei lá, de, de outras vidas, sei lá, dessa vida. Porém, falta o quê? Falta a, a pessoa ser ela mesma e reconhecer ela e, e a outra ser ela mesma e reconhecer ela. E as duas trocarem informação, as duas pessoas conviverem na boa. Aonde houver sincronicidade, muitas vezes uma das pessoas que tem a sincronicidade com a outra, ela pode ter traumas fortes. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, eu, né, entre aspas, uma suposição, eu conheço uma pessoa maravilhosa, bomba, gente, quando você tem a sincronicidade, o corpo dá um choque, ele dá um diferencial. E... Deu esse diferencial. Existe um reconhecimento. Só que uma delas tem um trauma violento. É uma pessoa fechada, mas tem sincronia. A sincronia de alma. A sincronia de espírito. E, e ela sente aquilo, mas dentro das informações genéticas ou dentro das... Social, do um grupos, aonde ela nasceu, a convivência, a, to, todas essas coisas aí, ela foi subordinada a ter um, uma vida diferente da tua. Enquanto a tua veio com alguns traumas, algumas coisas mais suaves para serem trabalhadas, as dela foram muito profundas. Uma coisa que não engana é que os dois passam a ter um brilho no olhar quando se veem. Mas não é aquele brilho da paixão, não, não é aquele olhar de... Quando a gente chama olho de sangue, né? Não é, não, é, é, um, é um brilho profundo de um olhar para o outro e ver o outro profundamente. Mas aquele que tem aqueles traumas fortes, aquela coisa esmagadora, quando ela te vê, ela tem tanta vontade de ficar com você que ela põe o um racional como um mundo de razão protetor. Ela vai usar a razão para se proteger dentro dessa sincronicidade. porque Ela tem aquele trauma, aquele bloqueio, aquela coisa não resolvida e a sincronicidade pede entrega. A sincronicidade pede confiança. A sincronicidade vai muito além Disso que eu estou falando. Então aquela pessoa, ela passa a ter medo. O que que ela faz? Ela entra numa armadura, ela entra naquilo que eu falo, ela vira um túmulo fechado. Eu não estou falando de cemitério, não. Foi um túmulo na maneira de falar. É, é, ela, ela fica... É, ela se fecha dentro dela porque ela tem medo do que vai dar essa atração. Porque nem sempre a sincronicidade é ligada à sexualidade, mas ela vem, com essa, ela vem com essa força sexual, por quê? Porque ela mexe com todos os nossos chakras, ela mexe com o nosso sistema, ela mexe com o cardíaco, o cardíaco é, é, é de uma feição muito grande, ela mexe com o frontal, ela mexe com, principalmente com a Kundalini, porque é aí que está a elevação da pessoa, e, e nem sempre é sexual, né? E ela, não, ela fala, meu Deus, eu, eu vou me entregar para essa pessoa. Eu nem sei, estou acabando de conhecer, estou conhecendo. Mas é como se eu já conhecesse há muitos anos. E o olhar não engana. Às vezes, na sincronicidade, né, acontece isso e a sociedade não entende, porque a cultura é falida. Existe um homem, vamos dizer, um homem de 50 anos, ele tem essa sincronicidade com uma menina de 25 anos e todo mundo fala que ela tá feliz do dinheiro ou que ela quer se... Sabe, fala, não é besteira, acontece, acontece, mas a sincronicidade não. E as pessoas tentam interferir. Aquela mulher horrorosa com aquele homem lindo, aquele homem horroroso com aquela mulher linda, sabe? Tudo se mistura e as pessoas elas querem julgar e tirar né toda aquela aquele envolvimento de alma de de, de espírito que existe né? muitas vezes dentro dessa sincronicidade as pessoas começam a se dar bem na vida por exemplo ela conhece alguém porque não é assim, nós não temos essa sincronia com todo mundo. Dá para contar nos dedos Mas ela conhece alguém que deu certo, ou na amizade, ou para ter um relacionamento mais afetivo, tal, tal, tal, não importa. A vida dela muda. Muda. É como se aparecesse naquele momento alguém que desse a abertura, abrisse aquele portal abrisse aquela portinha da armadura, bem no cardíaco, abrisse aquela portinha que eu falo do túmulo, né? Que tá fechadinho, abri aquela porta, de repente irradia a luz e vê que aquilo não é no túmulo, mas é uma abertura de um portal. E a pessoa começa a se dar bem. Mas a pessoa que tem aqueles traumas, que tem os bloqueios, ela, ela Aos poucos ela vai se expondo, ela vai conversando, ela vai contando sem perceber e muitas vezes leva um bom tempo até que aquele relacionamento se concretize. Mas, você não, mas a pessoa não consegue mais olhar para a outra. Isso é sincronicidade. Empatia é uma ligação que está mais do que a simpatia, mas... Pode haver divergências. Eu tenho empatia por ela, mas eu tenho empatia por ele. Mas gente, não dá porque eu gosto da companhia da pessoa, eu gosto de estar com ela. Mas a cabeça dela, a maneira dela de agir na vida, não, não tem nada a ver comigo, né? Tá tudo dentro de um mesmo, de uma mesma lei, de um mesmo procedimento. Então, isso já começa a atrapalhar também. A simpatia, sim. Por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas aí. Ali Santos, Alice, a Oliveira. Entrou a Grazi. Entraram mais algumas pessoas que já passaram. Não deu para ver. Mas são pessoas que estão aí. Eu sinto uma, uma simpatia. Mas não tem um relacionamento. Alguém falou... Alguma coisa que quebre... Graziane é. Rafael, é. poderosíssima dádiva de Rainha Arme. Cada live e programa de rádios da sua autoria são exímias aulas de psicologia. Está de parabéns. Beijaços do seu fã Rafinha. <risos> Obrigada. Obrigada. Então, gente, tudo isso faz muita diferença na nossa vida. A simpatia é a simpatia, ponto. A antipatia, gente, não force. Quando você sentir antipatia por alguém, você fala, não, é porque eu tô acabando de conhecer, é porque eu não sei o que é. Você vai, sabe, se obrigando, se obrigando, se obrigando. Até que chega uma hora que você estoura e fala, não, não dá mais, não quero, acabou. Você não sabe explicar porque muitas vezes... Mesmo na antipatia, vem a fuga. Por exemplo, a pessoa tá sozinha. Não tem amigos, não tem nada. E ela precisa... Sabe? De uma companhia para sair, sei lá, tem amigos, mas não... É, é diferente. Então, ela vai pegar até alguém que apareceu com um olhar diferente para ela. A pessoa achou ela simpática, mas existe a antipatia da pessoa por ela é, é multa antipatia não não mas ela é relativamente neutra é, e assim ela ela tem um certo interesse né vem com uma certa vai que vem com um certo interesse logo a o que, que acontece? A pessoa ela fala, não, eu, vou, eu vou, vou me ajeitar, eu vou fazer o possível, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque ela se sente mal, ela precisa de ter aquele aconchego, ela quer viajar, ela quer passear, ela quer uma convivência, ela, ela quer tudo. Mas ela está brincando com a outra pessoa, que não está brincando. Porque a outra pessoa, ela se ligou, por alguma coisa ela se ligou. E muitas, muitos relacionamentos, eu estou falando até relacionamentos né, sexuais, relacionamentos além, bem afetivos, eles aparentemente dão certo, mas eles não dão certo, eles dão certo socialmente e muitas vezes aquilo que vocês chamam que eu não ligo para isso mas a maioria liga de fidelidade não existe existe a fidelidade para mim é assim eu tenho um relacionamento com alguém casei para para mas não dá mais para ficar não Ó, nós podemos conviver aqui juntos, mas eu vou ter a minha vida afetiva, eu vou ter um relacionamento apático, porque eu não quero mais você e ter uma pessoa que eu quero. Não precisa ser traiçoeiro. Uma coisa é traição, outra coisa é traiçoeiro. Entenderam? E dentro desse relacionamento antipático ou só simpático... O interesseiro, o que que acontece? A pessoa sobe no palco, ela se fecha dentro dessa tal armadura, que ninguém percebe, ela usa fantasia e é uma pessoa que vai fazer muito bem para todos. né? Diferente daquela pessoa que teve a sincronicidade, mas por quê? Ela veio cheia de traumas, ela veio cheia de bloqueio, mas o hora ela vai saber lidar com aquilo e vai tirar. Quando nós tiramos do nosso caminho alguém que faz parte dele, por uma série de regras sociais, de valores, de diferenças, de classe social, de informações culturais, essa tal, dessa religiosidade, Graças a Deus eu não tenho nenhuma, quando eu falando graças a Deus eu não tenho nenhuma. Então, é, eles confundem espiritualidade com religião. Sabe essas parafernárias dessas, nem sei que nome dá, que eu não vou dar agora? Eu até sei, mas não vou dar. Sabe é aquele casal que se encontra 30 anos depois, os dois já casaram, tiveram filhos, e de repente eles se veem novamente? Já viu isso, já Eles se encontram. Eles não vão se reencontrar, eles vão, na verdade, se encontrar. Porque encontro, ele acontece a cada sensação, a cada atração, a cada magnetismo. Isso nesses relacionamentos. Eu conheci uma pessoa que um dia ela chegou para mim e ela falou, sabe, Armin, eu, eu fico muito preocupada comigo, eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu gosto de homem. E eu tenho um amor tão grande por, por uma amiga que trabalha também dentro da mesma profissão e ela tem por mim, que quando eu vejo ela me dá alguma coisa no peito. E eu fico, eu falo, meu Deus, eu gosto do sexo oposto. E como que eu estou sentindo isso por essa, por essa pessoa? Aí eu, falo, eu falei assim para ela, tira a sexualidade e deixa o coração falar. Aí você descobre se realize sexualmente com o teu parceiro. aí ah, eu adoro com meu parceiro, não sei o que aquelas conversas. E no fim deu no quê? Realmente era a sincronicidade de irmãs. De duas pessoas que tinham uma afetividade tão grande, uma pela outra, que se uniram como irmãs. Então, elas, né, depois de nós nos conhecemos e tal, <coughs> Elas, as duas falaram, eu, eu, eu me dou melhor com a fulana do que com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com qualquer outra pessoa. Porque a gente fala, sabe, nós falamos a mesma linguagem, talvez com palavras distintas, situações distintas, mas nós falamos a mesma coisa, porque nós vibramos pelo peito. Dentro daquilo que nós queremos falar, nós abrimos. Né? essa caixinha de Pandora, nós abrimos o portal, nós abrimos o porão, o portal, como eu digo, o túmulo, a portinha de lá, nós abrimos, deixamos sair tudo que havia de negativo dentro de nós. E foi a pessoa com quem eu aprendi a, a liberar o sufoco que eu tinha desde criança dentro de mim. Eu deixei vir à tona. Isso acontece muito aqui no meu consultório com os meus clientes, sabe como? Eu não sou uma pessoa que lido com multidões, não, não sou, porque eu, eu, eu sou reservada nisso, né? Agora que eu tô aparecendo mais, tal. Mas as pessoas que vêm aqui, elas, a maioria delas, eu não sei se a Priscila já observou, né? Elas vêm, ah, eu ouvi você ali, alguém me falou de você, eu vi você no rádio, eu vi você na internet, eu vi você no YouTube. E alguma coisa me atraiu, parece que eu fui parar naquele momento, naquele local, e quando você começou a falar, eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, e cada pessoa que vem, ela tem sincronicidade comigo. Por isso que eu consigo perceber não a causa do problema dela, o que causou, mas eu vou para a origem, eu vou para as zonas abissais dela, e tudo na leveza, sem fazer a pessoa ficar naquele trauma, e ela vai se expondo, ela vai se expondo e nós tiramos o que estava lá no mais profundo dela, e trazemos à tona. E quando nós fazemos isso, o espírito dela se expõe. Então ela passa a ser um ser espiritual. Ela é, ela tem e é ao mesmo tempo. Esse ser espiritual maravilhoso. Isso não há preço que pague. E, e é uma coisa, é tão, é tão forte a sincronicidade que eu me admiro muitas vezes. Eu digo, como que eu conseguir chegar no, no momento da concepção dessa criatura. Eu cheguei como ela foi concebida. Né? No DNA dela, no que vê no código genoma, no genoma dela, na cultura. E ela fala isso, é isso, é isso. Você vê coisas assim impressionantes e você puxa aquilo. Então, às vezes é uma dor de cabeça latente que a pessoa tem. E ela não consegue lidar, ela toma, já foi no neurologista, trabalhou com tudo, e a dor continua, continua, continua. Quando nós chegamos lá, puxamos aquilo, acabou, a dor foi junto. Porque você tira o que tem de mais dolorido dentro da pessoa. Isso é só dentro de uma sincronicidade que acontece. Ah, é, então você tem sincronicidade com o meio mundo? Não com o meio mundo, os que vêm, não é nem sincronicidade, é empatia, mas o que que acontece comigo, agora eu vou falar de mim, tá bom, me dá vontade, eu trabalho com amor, aonde existe esse trabalho, essa devoção, essa, essa ligeireza, sabe? o respeitar quem está na tua frente, você sabe até onde você pode chegar naquele momento, você vai chegar lá dentro, mas você naquele momento, até onde aquela pessoa tolera, até onde ela aguenta, é só por muito amor que a gente consegue. E aonde é o amor? A sincronicidade muitas vezes é aberta, na maioria das vezes. Uma pessoa que é, meramente fútil e que o amor dela ainda não despertou. E as outras que vivem rustidas na falsidade disso, elas não conseguem ficar comigo. É, teve pessoa que já até falou, não é o meu perfil. Por que não é o perfil? Não sei, não estou julgando. Uh, porque não sabe, não está não não, não tá, tá muito verde para mexer e para tirar algo que está demorando para amadurecer. A pessoa pode ter 80 anos ela ainda é um fruto verde. É aquele que você põe na boca e fica tudo amarrado, né? E tem outras pessoas que têm 20 anos. É bem difícil hoje em dia, né Mas tem. Sabe, você saboreia, é aquela coisa gostosa. Então, existe a ligação. Isto é, sincronicidade, empatia, simpatia e antipatia. Vocês viram quantas coisas tem no melhor. E uma só do pior, que é a antipatia. A maioria das pessoas ainda vivem nela. Disfarçam gostar. Disfarçam e disfarçam. Porque precisa ser boazinha, precisa ser bonzinho, precisa ser educado, mas tem vontade de matar. Toleram e morrem e vão tomando o veneno a cada segundo. Como é o nome daquele veneno que mata rato? Chumbinho. Hã? Chumbinho? O chumbinho. Vão tomando gotas de cicuta, de chumbinho por dia. Chega uma hora que dá um derrame. Porque o efeito do veneno é o mesmo que derrame. Chega uma hora que vai dar esclerose múltipla. Chega uma hora que vai dar ah, badson. A pessoa treme de medo, né? Ah, mas pessoas ativas que eu conheci, você não sabia como era o interior da pessoa. Você via o que ela mascarava. De repente ela se expõe. Nós nascemos saudáveis. Muitas vezes o nosso DNA, ele vem com uma deformação genética. Por quê? Porque assim nós fizemos antes de partirmos. E vamos retornar trazendo essa informação para melhorar aqui. E vendo o quanto aquilo é desconfortável para quem cuida da pessoa. Um dia eu vou fazer um vídeo ainda para vocês falando sobre encosto vivo. E como nós reencarnamos junto com quem é encosto, que também está reencarnado. Vocês ainda vão ter esse vídeo, tá bom? Se alguém quiser saber mais, é só entrar em contato comigo. Como, Arne, olha, eu estou no YouTube... Oficial, Armin de Bumindian. minha página no Face, vão lá e me sigam. No Instagram, é Armin Oficial. E pelo meu celular, pelo WhatsApp, que nós vamos formando grupos. Que tipo de grupo? Armin, eu sou do grupo da live. Armin, eu sou do grupo do YouTube. Ah, eu sou do grupo que tem interesse no grupo de estudos, que você faz, que está maravilhoso. Quem começa não quer largar. O que, que é o grupo de estudos? É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, muito mais bem elaborado. E as pessoas elas vão sabe, se sacando, as pessoas vão se percebendo. As pessoas, alguns participam, outros só ouvem e dizem, ah, nem eu estou. Gente, o que eu estou me lembrando, as coisas que estão vindo, eu chego a ficar arrepiada. E no final nós sempre encerramos com uma vibração, uma, uma frequência da energia fria vibratória de cura, é algo maravilhoso. Mas as pessoas elas querem vir, eu estou fazendo agora, estou abrindo durante a semana também, a cada 15 dias. Em breve vai ter online, mas por enquanto não. Em online por enquanto é só curso, né, de radiestesia magnética imantada, que é isso que eu mostro aqui para vocês. E o meu WhatsApp, vou mandar o um número, apesar de que vai ter na descrição. É o 11 São Paulo Brasil, né? 55 11 9 9675 5250, para quem estiver fora do Brasil, ou estados distantes, fazemos online, viu? Aí nós podemos até formar um grupo de estudos online que você faça lá na sua cidade, com pessoas que você conhece. Você fala assim, olha, é super baratinho esse, viu gente? Quatro pessoas vão pagar uma consulta, uma sessão. Quatro pessoas... Cada uma delas, juntando todas, vão pagar uma sessão que paga presencial. Sacou? Olha, vamos tentar, vamos fazer esse grupinho, vamos chamar a e fazer online? Nós podemos fazer pelo WhatsApp, pelo Zoom, né? de acordo com a preferência. E aí nós fechamos as pessoas que estão distantes. As que estão aqui em São Paulo, na capital, eu moro em cidades do interior próxima, como Atibaia e tal. Eu estou em Santana, gente. Eu estou a uma estação e meia do metrô TT, que é da onde o pessoal vem, né? De fora, a rodoviária, e a 70 metros da Estação Santana. Tem estacionamento, tem onde deixar o carro. Uh, depois dá uma hora. No sábado, o estacionamento é Zona Azul, fica livre. E durante a semana, à noite, eu vou preferir começar à noite, porque a maioria trabalha. E nós fechamos o grupo à noite, a partir das 7 horas pode pôr, pode, nós podemos começar às 7, 7 e né? E vamos que vamos, entre em contato comigo, conosco, com a... Com a Priscila, né? A Priscila que vê tudo isso direitinho, ela é um amor de pessoa. Ela vai conversar super legal com vocês. E vamos montar o nosso grupo. A gente monta primeiro pelo WhatsApp ou então pelo Telegram, né? Tem os dois. Tem o Telegram lá, né? E aí, nós montamos esses grupos. Ai, Ana, eu gostei daquela live que você falou sobre empatia. Eu, eu quero ser um grupo que, que, que seja acessado para isso, assim, desse tipo de trabalho. Eu quero ser de um grupo que trabalha com a radiestesia magnética imantada. Eu quero ser do grupo, sei lá, uh, existem várias sugestões. E grupos fechados, online, tudo isso, tá bom? Então, eu aguardo por vocês, gratidão por estarem aí me assistindo. Cheguei onde eu estou. Manter, como eu me mantenho, é só pela força divina. E entre a força divina tem uma maravilhosa que é dos Pleiades. Tenho um contato com eles. Muitas das coisas que eu falo aqui, eu sinto que, através dos elementais, sinto na minha alma, sinto no meu ser. Vocês me transmitem isso, que é quando eu abro a minha sincronicidade com vocês. Então, eu abro esse portal, esse canal, e quando eu abro, eu, parece que eu sinto que cada um de vocês está pedindo para eu falar. É assim que eu funciono. Saiu daí, eu volto e sei lá, entendeu? Aquela doida. Ai, ai, quero... ai gente, é um saco ficar me arrumando, ficar pra... qualquer hora eu vou aparecer como eu sou, tá? Porque eu sou isso aí, mas é, eis, sabe? Ai, tem que pôr essa roupa, essa gola, ela arrumar assim. Eu não sou nada disso, sou tão à vontade, vocês não têm ideia. Quanto mais à vontade é melhor para mim. Mas eu respeito meu público também. Quero ficar bonitinha, formando meu cabelo toda hora, ficar essas pontas aqui desenfreadas. Esta sou eu. Impulsiva, verdadeira, meio doida. Quero viver enquanto eu puder passar para cada um de vocês, essa experiência e fazer de vocês uma continuidade nesse trabalho, é só abrir o um canal. Primeiro, começa por você, eu sou auto iniciada, não fui psicólogo, não fui em lugar nenhum, tenho cara de falar, você pode ouvir quem quiser. Eu fui iniciada... Por aquilo que vocês chama de espiritualidade, eu chamo de ciência espiritualizada. Porque essa sou eu. Abrange seres, abrange canais da terra, e tudo é da terra porque o céu é da terra, a divindade é da terra, eles colocam Deus lá, né, não sei aonde, ha, ha, coitado. Deus tem uns orelhão desse tamanho para eles, né? Bom, não sou dessa religião. Tô fora. Meu Deus, nem é aquele que fala assim, se você duvidar de mim, eu vou te alimentar. Você precisa acreditar, eu vou te testar. Não, meu Deus, não testa ninguém, porque não tá nem aí. Sabe quem me testa? Sou eu mesma. Sabe para onde minha alma vai, juntamente com o meu espírito, para onde eu levar? Separa isso. Vai para onde eu levar. E tudo que eu estou falando agora para vocês, eu estou sendo inspirada por mim, tá vendo? Quem está me inspirando são vocês. É a canalização. As coisas vêm e vocês nunca ouviram. Nem eu, é a primeira vez que eu estou falando. Sacaram? É assim que eu trato de você. Um beijo grande para todos, sempre na paz, luz e harmonia.